Mais notícias? Vamos falar de novo sobre o Senhor dos Anéis? Os Anéis de Poder? Então vamos, então vamos falar sobre isso. Na verdade são fotos novas que saíram, saíram novas fotos da produção e a gente tem a Galadriel, novinha. Não vai ser obviamente a atriz que está no Hobbit, no Senhor dos Anéis, até eu esqueci o nome dela agora, daqui a pouco eu lembro. Vai ser uma nova atriz, mais jovem, porque vai inter interpretar Galadriel mais jovem. E a gente tem fotos aqui de, acredito ser hobbits, ah, também tem anões, vocês vão ver elfos, vamos ter elfos negros, latinos, pela primeira vez. Vocês estão vendo fotos da produção com as câmeras e todo o equipamento, é, a cena na, numa jangada. Então, olha, dá para ver cenários, dá para ver figurinos e é, tá bem evidente, bem evidente mesmo que o negócio está absurdamente bem produzido, mas está bem produzido para um caramba hein. Eu vou deixar todas as fotos. Elas é, tem deve ter uns três ou quatro dias que elas saíram na revista Vanity Fair, um first look, né, um, pr primeiras impressões e são fotos aleatórias. Tanto de, de bastidores quanto da produção, né, do, do produto final em si. E tá bem interessante. Não teve uma foto que eu tenha achado assim, hum, eu tava esperando mais. Não. Tá tudo pra mim, tá tudo excelente. Cada um é responsável pela sua própria hype, mas eu não vou mentir. Eu, eu não tava interessado nesse seriado e eu tô. E eu com certeza vou assistir na Amazon Prime. Se não for muito caro, nem sei qual é o valor, vou dar uma olhada. Se eu tiver condição, eu vou pagar a Amazon Prime para mim e vou assistir. E todas as notícias que eu fui atrás até o momento, eu tava ignorando esse serial, tava ignorando. Porque para mim ia ser outra coisa. Mas, como eu disse, teve um comentário no um Discord que deu a provocada. Eu falei, eu vou dar uma olhada nessa parada. E aí eu descobri que era Silmarillion E aí eu vi que os caras... Inclusive, eu, fa eu falei no vídeo passado 450 milhões. Mas são 465 milhões investidos nas duas primeiras temporadas. E é isso aí. E uma notícia aqui de Elden Ring. Vamos continuar com as notícias de Elden Ring. E já saíram, já foram reveladas as du duas. É, não... não... Não as duas únicas, mas duas das algumas classes que o jogo terá. E é, duas destas classes são bandido e astrólogo. É, é isso mesmo, é bandido e, bandido e astrólogo. É, mas é isso aí, astrólogo né, da, da, da astrologia, aquela galera que fala sobre os signos e sobre as influências dos astros. Na, na, na pessoa, na personalidade da pessoa, na vida da pessoa. Como é que um astrólogo <risos> vai funcionar em Elder Ring? Eu não sei, é no mínimo curioso, Eu achei engraçado isso. Bandido a gente já sabe, né o bandido é clássico, todo RPG tem a classe do bandido. É aquele que é o furtivo, o lad... é o... a gente chama de ladrão na verdade. Né? É o Bilbo, o Bilbo Bolseiro, o Frodo... Né? e tem, tem vários, eu, eu, eu adorava nos meus RPGs quando eu era criança ainda, nem adolescente eu sempre gostava de ser o ladrão porque ele entra escondido e ninguém vê ele... é, é muito maneiro, é, é furtivo é 100% furtivo e geralmente usa uma faquinha no máximo, máximo um arco e flecha mas geralmente é uma faquinha, uma espada pequena e a parada dele não é nem entrar em combate é sempre entrar e sair sem ser visto, mas essas são as duas classes já reveladas em Elden Ring, o ladrão e o astrólogo. Curioso, estou curioso para ver isso aí. E para fechar aqui a notícia sobre Elden Ring, tem mais umazinha aqui. Vocês viram que vazaram os requerimentos mínimos, mínimos, para jogar Elden Ring lá no Steam? É, vazou. Esses requerimentos vazaram, mas... Eles não estão mais disponíveis, eles vazaram e foram tirados. Por quê? Te respondo agora, porque são meios salgados. Os requerimentos mínimos estão meio altos. Pra, veja bem, requerimento mínimo é para você jogar tudo no low, ok? Vou ler para vocês aqui, eu vou deixar o print, mas eu leio para quem está só ouvindo a notícia e não está vendo, eu vou, vou ler aqui para vocês. Sistema operacional Windows 10 e Windows 11. Tá aí, Ok um Intel Core 5 da oitava geração, ou um AMD Ryzen ou Ryzen, como vocês preferirem, 3, é, 3.300x, 12 GB de memória RAM, uma GTX 1060 de 3 GB, ou uma, um Radeon RX 580 de 4 GB, DirectX 12 e 60 GB de espaço no seu HD. Uau! Isso para jogar no low. Será que eles tiraram porque eles ainda estão uh, trabalhando para otimizar mais e quem sabe baixar esses requerimentos mínimos? Ou será que eles tiraram para evitar, <risos> evitar gritaria e hate e mensagens no Twitter? Vai saber. O fato é que esses requerimentos mínimos vazaram e foram tirados lá do, do Steam. O que, que você achou? Tá complicado? Você vai conseguir jogar no low? <risos> Olha, pelos requerimentos que eles mostraram ali, eu acho que eu rodaria no máximo, um, se eu fosse no meu PC, eu acho que eu rodaria no máximo ali no médio, porque o meu, o, o meu processador é um acima desse aí do mínimo, e já não é mais o, o, o última geração, ele já tá defasado, e a minha placa de vídeo, se uma 1060 é pro low, a minha é, vai rodar no médio, no máximo estourando alto. Ultra, ultra ou épico, não sei como vai ser lá, né? muito alto ou épico ou ultra. Provavelmente não vai rodar. E 12GB de memória RAM? Bom, eu tenho, eu tenho 12, eu acho. Mas assim, meu computador, ele tem jogos aí que ele dá uma engasgada. Jogos que são até um pouco mais antigos. Então, não sei, né? Mas. É isso aí. O que vocês acharam desses requerimentos mínimos para Eldering? Ring? <risos> Pesado, hein? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. O vídeo vai ficando por aqui. Deus abençoe e até a próxima.